Lutar pelo meu território é, é honrar a minha história, é honrar a história do meu avô. Lutar pelo meu território é lutar pela humanidade, né? É lutar pelo alimpo, pela água limpa. O meu território está ameaçado, mas a humanidade está ameaçada, né? O meu povo está ameaçado, porque temos uma história, temos uma espiritualidade, temos uma cultura. E sem um território demarcado, Todo todo o povo tinguí está ameaçado. A existência de então o governo brasileiro também tem esse pensamento de não demarcar a terra, né, para que a terra fique livre para exploração, para mineração, para o gás, para o carbono. E com o governo agora do Bolsonaro fica mais difícil porque está bem claro para o mundo inteiro que ele não tem interesse de demarcar mais um milímetro e um centímetro de terra para para os povos indígenas, né? Todo dia na América Latina morre mais de um líder assassinado, né, brutalmente, torturado. Por isso que a gente luta, né, porque o governo do Bolsonaro quer retirar todos os direitos de proteção ambiental, de proteção aos é, direitos humanos, o governo não consulta os povos indígenas nem uma comunidade tradicional para botar uma barragem para explorar um petróleo para retirar as madeiras kalau sebelum ada tambang kita enak sih usaha kita tanama apa-apakahnda terlalu banyak ama selama ada tambang usaha kita juga jauh di sini ku bilang ya di sini sudah kebiasaan kita sudah dari dulu memang kita memang di sini lama memang aja tanah air raja tanah air kita dari nenek-nenek kita kan di sini memang dulu memang Here in the city of Le, there is a proposed coal plant right next to the city and the surrounding villages. This coal plant will be the first for Papua New Guinea i can affect the health of the locals quality of water uh, name labu am uh, synonymous one time or any name you pass one time water. people living off the water this last uh, mipla ibo fight long display because 95% long economy long mipla was am sustainable by marine ang dampo na 300 hectare forest pag itinayo yung dam, sisirain ang bundok. Pag nagawa na nila yung kalsada, magkakaroon na ng mga cold-power flan. Tapos mga struktura, itatayo nila dito sa mismo komunidad. Eh kaya importante sa akin, Ian, ay gawa nang kung ako kumukuha ng aking pagkain pang si re yang amin nginubot na amin pinangangalagaan o que é talaga paapa ya ganda yung akin apo mga ina po panong o que é na silatit dengan pagpenabayaan The Pacific Islands are under threat because of our location because we are large ocean states we are most at threat to climate change and its impacts Every year we see more and more cyclones, we see more and more drought, we see extreme weather events exacerbated by climate change. Climate change impacts the way that we have this relationship with our land, and our land is what makes our culture. Everything I do is to fight climate change in the hands that feed it, and the hands that feed climate change is the fossil fuel industry. I would like to say to world leaders that are participating in COP to know that your young leaders are watching you that the future generation and the present generation know what you're doing inside those rooms and we will hold you accountable because this is the time to take action and we're counting on it.